Tudo bem com você? Eu sou a Thaís Fernandes e hoje eu vim conversar com você sobre os três pós colorantes que nós temos disponíveis na linha da Soul Hair Professional. Porém, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também seguir nossas redes sociais para você ficar por dentro de todas as novidades. A Soul Hair Professional conta com três tipos de pó descolorante. Todos os três você consegue ter uma performance de clareamento de até 9 tons, porém com uma tecnologia diferenciada, onde a Soul Hair se preocupa com o clareamento e com a saúde do cabelo da sua cliente também. Nós temos hoje na linha da Soul Hair Professional o white, o pó blue e o pó royal. Eles têm diferentes finalidades para você conseguir. Em cada diagnóstico, em cada resultado que você almeja, usar o pote colorante correto para melhorar aí a sua performance no seu clareamento e das suas mechas. Se você quiser saber mais sobre os potes colorantes da Soul Hair e também sobre outros produtos da linha, deixa aqui nos comentários suas críticas, sugestões, pra você me ajudar a elaborar os próximos vídeos que eu tenho certeza que vão ser recheados de dicas pra vocês. E quanto mais vocês mandarem as suas dúvidas, melhor pra que eu consiga te ajudar a melhorar a sua performance no dia a dia do seu salão de beleza e deixar os seus clientes mais contentes. Muito obrigada pela sua atenção mais uma vez e até o próximo vídeo.